Eu sou Matias, sou aqui da Manejo Bem, e hoje a gente vai estar falando sobre dicas de produtor. A gente sempre recebe algumas dicas muito importantes de produtores, dicas sensacionais, e confere com a gente essa dica super legal. Na dica de hoje, a gente vai acompanhar como o Sr. Messias, que é um produtor de cacau lá do sul da Bahia, ele está utilizando algumas técnicas para o plantio da mandioca. E onde foi que ele viu essas dicas? Ele viu essas dicas foi no Manage Chat. Né? Além de fazer o plantio em enleirado né? Ele fez o plantio em camalhões Que é um plantio que auxilia A evitar algumas doenças fúngicas E também facilita na hora do manejo ali, De retirar a mandioca Ele também utilizou uma hora uma área ociosa Para fazer o plantio Fez o corte reto das manivas Que dá maior produtividade E além disso também Ele fez uma experimentação Em plantar em 90 graus Alguns produtores plantam 90 graus Pegam a maniva né? Enfia 90 graus no chão Até 45 graus para aumentar a praticidade, a velocidade do plantio né? a gente sabe que quando ela está deitada no solo e ela é coberta, ela produz mais raízes porém, quando produz assim 90 graus ela tem uma produção um pouco menor só que aumenta a praticidade na hora do plantio então eu vou acompanhar essa dica do seu Messias amigos do Mané de Chate chamo Messias Júnior, sou participante aí e estive vendo no mural lá alguns experimentos com o manejo do plantio do Enpim. E eu estive fazendo aqui, numa pequena área, é, de forma experimental, né, para que eu possa ampliar isso. A minha curiosidade é que fiz uma estrada, né? E eu vi lá no Manejo Chat que eles fazem com a forma de leira e a beira da estrada ficou essas forma de leira e eu implementei e fiz o manejo o qual eu estava assistindo no mural quer é fazer as mudas de maniva de forma cortada com serra olha a diferença a cicatrização e a maneira do plantio foi em pé. Aqui nós plantamos ela é, deitada, chanfrada na terra. Aqui foi em pé nessas leiras. Olha a diferença e a qualidade, né? A gente vê no manejo plantando em pé e nas leiras. Todos os pés são uniformes. Ficam tudo de uma altura só. Em um formato robusto. Aí eu tive essa curiosidade de aproveitar essa terra que ficou na lateral. Logo do lado, tem outra plantação de forma comum que nós fazemos aqui. A cova. E depois nós fazemos, chegamos terra no pé. E ela também é no mesmo manejo. Cerrado, para depois não ver é mesmo manejo cerrado, tá vendo? E a gente vê que não estão na mesma forma qual está na terra feito as leiras. E aqui também temos da forma que nós plantamos fazemos os cortes, ó a diferença e a demora da cicatrização. Fere muito, né? Isso aqui são os experimentos que a gente faz. Primeiro, nós fazemos em pequena quantidade, para depois nós ampliar a aula. E fica aí. Esses são os manejos, o qual assistindo o mural aí do Mané de Chat. Fico meus agradecimentos. E aí, produtora, e aí, produtor, gostaram das dicas? Você também pode enviar a dica para o seu técnico da manejo Bem.